Ei, Isaac, vamos brincar de pegar pau hoje? Não, outra hora a gente brinca. Eu tô inventando uma das minhas poções que... Ah, que não, outra hora não. Vamos brincar agora, vai. Pega o pau! Eu ia dizer que eu ia inventar uma poção para que fazesse um instrumento musical funcionar como um paralisador.